Fui vivendo a minha infância, ó, ó, nesse assentamento, então cresci, estudei aqui, me formei em agroecologia, né? Agroecologia, resumindo, é agricultura e meio ambiente. Você vai tirar o seu sustento, mas deixando o ambiente equilibrado. Trabalha com policultivos, diversificação de, de várias culturas. Quando você termina de colher uma cultura, chega a outra. Eu estudei três anos, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer uma aula com compostagem, então me formei e eu pensei, então por, que eu não me... então por que eu mesmo não fazer a minha própria compostagem? Que você pode utilizar os próprios materiais que sua área apresenta, a própria casca do cacau, a própria banana, o próprio tronco da banana para fazer adubação orgânica. Primeiro passo, os troncos de banana, ficou formato de fogueira. Cada camada eu jogava um, um material diferente. Jogava casca de cacau, jogava o cacário, depois torta de mamona, serrapilheira, fosfato de rocha. É, aí depois, quando eu completava todas as camadas, eu voltava novamente e começava a jogar camada por camada. A, a, a compostagem, ela, ela passa por três fases. A primeira fase, é quando você junta todos os materiais. A temperatura dela, relação CN, começa a subir a 70 graus. Carbono e nitrogênio. É, os micro-organismos a trabalhar. Dura de 60 a 80 dias essa segunda fase. Mexer ele umas quatro vezes. É preciso revolver a compostagem para que os micro-organismos facilitem o seu trabalho. né Alguns visorinhos, alguns gongos. 120 dias que o composto está pronto está pronto para aplicar na planta. Se a pessoa usar o composto sem critérios técnicos, possivelmente vai matar a planta que nem se estivesse utilizando adubo químico. Você teria que fazer o análise de solo para saber o que o solo está precisando, você também faz a análise na compostagem, para a que a separar, faz todo esse processo. Grito da é, em relação à primeira jornada aqui no assentamento, vai ficar melhor porque as, as pessoas vão conhecer o trabalho do assentamento, né? Que você vai ter ali pessoas para conhecer novas ideias. Muitos agricultores ainda precisam entender que a maneira de... eles precisam entender que o solo é um organismo vivo, Preciso preservar, precisam manter as matas, as margens do rio, é preciso proteger o solo sem queimar, sem jogar adubos químicos. Ah, então é preciso levar a prática, é preciso mostrar para eles, para que eles acreditem que isso dá certo. Que aqui você pode utilizar para fazer adubação de horticultura, você pode vender. É um meio também de você ganhar dinheiro utilizando um produto orgânico. E você entregando no mercado consumidor e fazer adubação. A terra guarda a raiz, da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do violão.